Salve, salve, meus amigos do Brasil Ligados aqui no blog.com.br E também no canal no YouTube o Negócio é o seguinte Temos Abra Mais Um para Jogo Para a segunda fase da Copa da Alemanha Em que, frente a frente, vamos ter de novo Entre Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach Dez dias depois de que as duas equipes se enfrentaram pera Mundo na verdade, vai ser 11, né? Porque né? o jogo vai ser amanhã. Então, 11 dias depois de os dois terem se enfrentado na Copa da Alemanha. Não, na Copa da Alemanha. No campeonato alemão. Agora voltam a se enfrentar na Copa da Alemanha uh, nessa segunda fase. Né? É jogo único em caso de empate prorrogação. Em caso de empate na prorrogação, a decisão vai para os pênaltis pelo lado do Borussia Dortmund ah, há aí uma dúvida se o Burke terá condições de jogo ou não ah, isso é uma coisa que a gente só vai saber realmente no momento antes do jogo e também não vamos ter aí a questão do da, da situação do o, o Alcácer né o Alcácer vai ficar fora do jogo porque ainda faz aquele processo de transição para poder voltar aos campos, né, ele que teve uma lesão no tendão de Aquiles, né e aí há mais de um mês fora e... então tá perto de, de realmente voltar aí finalmente a voltar a jogar mas não vai ser agora uh, vai demorar um pouquinho ainda para que o o Alcácer volte a jogar. É, o que se viu em entrevista coletiva hoje foi um, o Lucian Paulo, né, com aquela cara dele de assustado, é, vendo que a pressão está aumentando muito grande, depois do empate em 0x0 0 com o Schalke, é, que a gente falou aqui é, para vocês, né, da análise toda feita, não preciso dizer, né, tudo que eu falei foi muito bem claro isso no no pós-jogo, mas uh, o Dortmund tem a grande obrigação de fazer o seu papel de favoritismo e, e poder, enfim, ganhar o jogo, avançar de fase, chegar na terceira fase com confiança e, e, e dentro da condição, uh, vamos dizer assim, mais real, mais tranquilo uh, para a sequência da, da temporada. Então, uh, o que se precisa Hoje, nesse momento, é um aqui que... que o no São Paulo que precisa resolver o que quer o seu jogo. Qual é o estilo de jogo que você quer propor? Para fazer com que os jogadores entendam a sua filosofia E principalmente, vai dar confiança aos jogadores. Que a impressão que você tem é que ele demora muito nas alterações... E ele não tem a confiança tão plena assim... Uh, do, do, seu, do seu elenco, né? Bom, mas enfim... Vamos então aqui para passar todas as informações para vocês dessa ficha técnica deste jogo, que será a segunda vez que as duas equipes vão se... a terceira vez que as duas equipes vão se enfrentar na Copa da Alemanha. O engraçado é que o Borussia Mönchengladbach tem umas duas vezes, eliminando o Borussia Dortmund em duas oportunidades. Uh, o jogo será aí com a arbitragem do Benjamin Curtus, como os assistentes o Florian Hepp e o Christian Leisner. O quarto árbitro será o Guido Kleeve. Não terá o árbitro de vídeo nesta fase. Na Copa da Alemanha ele já atuou um jogo que foi a vitória do Calzoni 2x0 para cima do Radover 96. O doutor poderia vir a campo com Hits ou Burke? Ah, essa dúvida. Uh, Pitzek, Weigel. Aliás, eu acho um erro Vai na zaga. Né? que se viu contra o Chalk 04 foi um constrangimento daqueles absurdos: né? Rúmeus, Schuss e Witzel, Delaney, Sancho, Roy Stodd, Hazard e Julian Prentz o bagulho já estava se virando até porque o Daniel a Tempurki, Akenji, Balerdi, Hakimi Moray Zagadou Bruno da Darude Guerreiro e o Mario O Mario que vai estar com uma proteção no, bra... no braço né ali na... entre a mão e o braço porque teve uma pequena fratura na mão mas nada muito grave o médico liberou para que pudesse jogar nessa, nessa questão aí, né? Enfim, uh, então como eu falei, estão fora o Paco Alcastre, que está na, na transição aí para voltar aos campos, o Rachil, que tá jogando com o time sub-19, o Schmelzer, que ainda está com uma lesão no joelho e o Orebal, que também tá, vai estar com a, a equipe de base já o Borussia Mönchengladbach deve vir a campo com Sommer, Leitner, Beyer, Evald e Bessambanini. Kramer, Zacaria, que tem sido o alvo aí do Borussia Dortmund para a próxima temporada. Vamos ver o que, que pode acontecer. Pênis, Raman, Stendhal e Uchuhan. O Pernambuco de do Garibá deverá ter Grun, Tucuré, Pulsen, vende Hoffman e Neyhouse. Isso por quê, meus amigos? O Borussia Mönchengaribar tem praticamente um time inteiro no BM. É um negócio inacreditável. Se liga só. Benitz, com problema muscular, Ebo, o embolou, o atacante, jogou na partida contra o Duarte há 10 dias atrás e perdeu um gol inacreditável tá fora a coleção muscular o Kinter uh, também tá fora o Sky que também tá fora o Johnson também outro jogador com problema muscular o adutor o Museu também tá fora o Preah também com problema muscular do Obelisco, na, no... No obelisco ali, também, também tá fora o Rafael problema no adutor também tá fora Cipio também é outro que tá fora Stubel também, que é algum problema no menúsculo, também está fora. Uh, o Traoré está fazendo a transição para o campo, é outro que está fora. E o Vidalba é outro que também está fora aí, por questão muscular. Os próximos jogos do Borussia Dortmund, pega o Borussia Mönchengladbach amanhã às 4h45 da tarde, com transmissão da ESPN2. Se você não tem a ESPN2, Consulte aí a sua operadora, hein? Uh, e também do Watch Aspiel. Uh, depois nós vamos ter o sábado, com transmissão dos canais Fox Sport. 10h30 da manhã. Vai pegar o Wolfsburg do Signal do LaPark, também. Confronto direto na briga lá na parte de cima da tabela. E depois, na semana que vem, uh, dia 5 de novembro, nós vamos ter a Liga dos Campeões da Europa. A partida contra a Inter de Milão, também sinal Signal na Parque, ou seja, três jogos aí consecutivos aí em casa é, para a equipe Áurea Negra. Já o Borussia Mönchengaribar vai pegar, né, o, o Borussia Dortmund amanhã, depois vai pegar no sábado, 10h30 da manhã, fora de casa, para a décima rodada, contra o Bayern Leverkusen e depois nós vamos ter o dia 7 de novembro, a partida contra o, a Roma pela Liga, do, da Liga Europa pela quarta rodada uh, nos confrontos gerais como a gente fala aqui né, 98 jogos entre as duas equipes 39 vitórias do Borussia Dortmund 31 vitórias do Borussia Dortmund 28 vitórias do... 28 empates uh, entre as duas equipes 168 gols marcados pelo Borussia Dortmund 158 pela equipe do Borussia Mochengarba. É, o último encontro que eles se enfrentaram. Na Bundesliga foi. Exatamente o jogo de 10 dias atrás. No último dia 19 de outubro. A vitória por 1x0. Para cima do Borussia Mönchengarba. Exatamente duas rodadas atrás. Na Copa da Alemanha. O Paco Alcácer era o artilheiro do time. Com um gol. E o Hakimi também já jogou um jogo. O Naukeng jogou os 90 minutos. O Sancho foi o jogador que ficou titular um jogo, e o reserva utilizado foi o Hakimi. o lado do, do Garibal, o Tio mas jogou um jogo, fez um gol, e o embolota fez um, um cartão amarelo. É, o Zacarinha foi quem jogou mais minutos, 90 minutos, e o Tio foi o titular um jogo, e o Lázio benes um jogo. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É isso então. Essa é a Copa da Alemanha que nós vamos ter aí para você vir ligado em todo o território nacional. A expectativa é muito grande para o jogo e vamos ver o que, que pode acontecer aí. Nosso Signal Dona então, que amanhã estarei aqui para fazer a repercussão da partida para vocês, tá certo? Levando para você, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E fiquem ligado sempre pelas informações aqui para vocês. Um abraço para vocês e até amanhã.